Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do ArrobaGas, e chegou o dia que vocês tanto pediram. Acho que tanto quanto o último tour aqui que teve no canal, que foi o tour pela penteadeira. Vocês pediram muito o meu tour pelos esmaltes, o tour pelos meus materiais de unha. E no vídeo de hoje é exatamente isso que a gente vai fazer. Assim como eu falei pra vocês quando eu bati 70 mil inscritos, acho que umas duas semanas atrás, e quando eu lancei né, o tour pela penteadeira, eu falei que eu tinha um móvel aqui no estúdio em que tinham todas as minhas bagunças de esmaltes e que eu podia trazer um vídeo, Vídeo, organizando toda a minha coleção com vocês De verdade, gente, eu acho que mais do que vocês precisavam assistir esse tour Eu precisava gravar esse vídeo Porque eu realmente precisava organizar a minha coleção de esmaltes Vocês vão ver aqui o estado que tá tudo Da última vez que vocês estiveram aqui, eu tinha os móveis, né, que eu mostrei pra vocês Mas eu não tinha aquelas prateleirinhas ali que eu adicionei recentemente Mas hoje a gente vai abrir esse móvel aqui nós vamos organizar os meus esmaltes ali, né Porque eu vou dar só um sneak peek pra vocês uh, fecha só uma espiadinha da bagunça que tá lá dentro, gente. Sério, eu preciso organizar minha coleção. E no vídeo de hoje é exatamente isso que a gente vai fazer. Eu vou organizar minha coleção e aproveitar e já fazer um tour, né? Mostrar detalhe por detalhe pra vocês. Então, se você já quiser conferir todas as minhas bagunças, olha só que blogueira bagunçada, né? A penteadeira toda arrumada e as coisas de unha toda bagunçada. <risos>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 Então gente, o vídeo de hoje vai ser gravado de um jeito um pouquinho diferente, eu vou gravar com as duas câmeras ao mesmo tempo, mais ou menos no mesmo ângulo, mas uma tá na lente de 13mm e a outra tá na lente de 56 eu acho que vocês conseguem ver aqui a gavetinha. E aí eu vou organizando todos os esmaltes e ao mesmo tempo vou organizando eles aqui com vocês. E já começando com o primeiro que eu tirei aqui dessa bagunça de gaveta, foi o Mali Blue da Dylos, da linha California Ice Cream, que esse azulzinho é muito, muito fofo. Eu já usei eles em algumas nail arts super fofas, que inclusive tem um tutorial aqui no canal, se você não assistiu, clica nos cards ou entra aí no canal pra conferir, que é super, super maravilhoso. E já que o primeiro esmalte foi da Dailos, vamos começar organizando por Dailos. Esses três que eu tenho aqui fazem parte da linha Dailos da Dylos, que são pra frente o pode Escrever e o Sacou. Se eu não me engano, tem mais dois ou mais três dessa linha que eu não tenho, mas eu acho que eu vou acabar pedindo pela internet, Audi. Esses dois aqui da Dylos são da mesma linha, eu nem sabia, na verdade, porque eu não lembrava que eu tinha esse esmalte. Ele chama 12 Uvas, da linha Faça Sua Sorte. Ainda não tive tantas oportunidades de usar ele ainda, mas eu já usei, acho mara. E esse aqui se chama Olho Grego. Gente, sinceramente, eu não lembrava que eu tinha esse esmalte, esse esmalte é um absurdo de lindo. Eu sou suspeito pra falar porque eu amo azul, principalmente azuis escuros. Mas, gente, real. Perfeita, perfeita essa cor. Mal posso esperar pra usar, sério. Esse aqui, ao contrário do anterior, eu tive muita oportunidade de usar e vivo usando. Esse aqui se chama Baba de Unicórnio e faz parte da coleção atrás do arco-íris. Vocês sabem que eu faço muita maquiagem rosa, adoro usar a unha rosa. Logo em seguida temos um esmalte com acabamento transparente Logo logo aqui no canal, eu acredito que na semana que vem eu vou trazer um vídeo só sobre unhas brancas Mas enfim gente, esse esmalte aqui é maravilhoso Tipo, um branquinho transparente clássico né gente, quem é que não ama? É essencial ter na coleção de esmaltes, principalmente pra fazer nail art Então detalhes em determinadas esmaltações que você estiver fazendo, que fica mara Esse aqui eu amo gente, ele também faz parte da coleção Faça a Sua Sorte, eu não sabia Esse aqui se chama Grilo da Sorte, eu já usei ele uma vez, falta bastante desse esmalte aqui porque... Porque, na verdade, quando eu usei, eu tava usando as unhas enormes, gente, enormes, enormes, enormes. E aí, tipo, foi metade do esmalte, mais auge. Esse aqui faz parte da linha Flamimo, se chama Enamorado. É um rosinha meio nude, um rosinha meio antigo, tradicional, sabe? Super fofo, pra fazer aquela técnica de unha baby boomer, né? Que é aquele degradê de unha das famosas que vocês tanto pediram aqui no canal. Fica incrível, maravilhoso mesmo. E eu acho que o meu último esmalte da Dylos é esse aqui Que se chama Puro Deboche Da linha Yamastê Enfim, gente, acho que tem embalagens e os nomes das coleções Da Dylos muito fofos É o um amarelinho meio mostarda Inclusive eu não usei tantas vezes esse esmalte ainda não Acho que eu vou procurar algum York pra fazer com ele Bom, acredito eu que os meus esmaltes da Dylos Já se encerraram A gente já vai passar pra próxima marca Gente, tem uma marca de esmaltes que eu gosto Bastante, que se chama Verona Inclusive dois dos meus esmaltes Favoritos são eles que fabricam eu sinceramente não sei o que aconteceu com a Verona Porque eles não postam online em lugar nenhum Eu não consigo achar o Instagram deles Eu não consigo achar nada No site também não tem muita coisa nova Então eu gostaria muito de saber o que aconteceu com essa marca Um glitter deles que eu tenho gostado muito ultimamente Inclusive estou usando nas minhas unhas hoje Assim como vocês estão vendo Eu estou usando um glitterzinho, né? E é exatamente esse é da marca Verona Ele se chama Suave Ele é um glitter holográfico meio scattered, sabe? Eu não sei se vocês vão conseguir ver Mas eu acho que nessa outra lente aqui Que tem um holofote direto ligado vocês vão conseguir ver. Enfim, acho babado, vou colocar aqui. Além do suave, também tem esse outro que eu gosto bastante, que se chama Tita, e eu vivo chamando ele de Tati, não sei porque que eu sempre confundo, mas enfim, esse aqui eu já usei bem mais, mas vocês conseguem ver que ele tem as partículas de brilho mais separadinhas, assim como o anterior, só que ele tem partículas de brilho maior, mas ambos são holográficos também. Eu gosto bastante dos glitters da Verona, porque são muito bonitos e tal, e também tem uma variedade muito grande, eles tem vários glitterzinhos. assim como eu falei, gente, infelizmente eu não sei porque que eu não consigo mais encontrar eles online Eu não sei o que, que aconteceu com a marca Se alguém souber, comenta aí, me conta Gente, esse aqui eu amo Esse aqui se chama Star Eu também usei ele recentemente na minha última nail art Que eu ensinei aqui no canal Ele brilha tanto meio prata quanto dourado Vendo aqui no olho mesmo, eu consigo perceber que ele reflete um pouquinho de verde E um pouquinho de azul Mas até hoje, gente, eu nunca consegui pegar essas partículas azuis Em nenhuma câmera, em nenhuma lente Eu não sei se vocês vão conseguir ver Mas enfim, gente, eu acho esse esmalte absolutamente lindo Além dos glitters da Verona, que eu tanto amo, a Verona fabrica dois dos maiores concorrentes a meus esmaltes favoritos. Tenho dois de cada, inclusive, que são esses aqui, olha só. Obviamente que esse é um esmalte azul escuro, né, gente? Eu amo azul escuro, né? Não tinha nem pra onde correr. Primeiramente, nós temos o Clara, né? Que ele é numa fórmula cremosa. Ele é bem um azul bique, sabe, gente? É aquele azul canetão. Eu amo essa cor sozinha, amo essa cor com glitter por cima. E eu amo, amo, amo. Mas competindo bastante com o Clara nós temos esse aqui chamado Toque de Amor que ele, em vez de puxar mais pro azul Klein, assim como Clara, ele puxa mais pro um azul Royal, só que com um acabamento metálico, gente, fica um escândalo isso aqui na unha. Sinceramente, essas duas cores aqui, tanto Clara quanto o Toque de Amor, competem uma com a outra pra ser o meu esmalte favorito, juro pra vocês, gente. Temos aqui esse Onda, né, gente, que é um esmalte neon Os esmaltes neons da Verona são muito bons. Esse meu aqui já tá no finalzinho inclusive eu preciso comprar mais um deles Esse aqui, curiosamente Veio sem rótulo, gente Eu encomendei, né, na loja da minha cidade E ele veio sem rótulo Mas olhando no site da marca você consegue descobrir que o nome desse esmalte aqui é Raquel E ele tem um acabamento metálico Inclusive eu já usei ele com grilo da sorte E, gente, fica absolutamente lindo também Acho tudo Nossa, eu não uso esse esmalte aqui há muito tempo Tanto que ele não tem mais nome, gente Infelizmente não vou dizer aqui pra vocês qual é Porque o rótulo dele já se apagou Mas, enfim, gente, é um rosinha que eu amo Temos dois vermelhos Mara da Verona aqui Primeiramente esse mais vivo Aqui, mais alaranjado, se chama Gabi. E esse mais escuro aqui, puxando mais com um vermelho sangue, sabe? Se chama Pecato. Amo os dois, acho chiquérrimos. Mas, como vocês sabem, eu gosto mais de cores vibrantes e cores mais saturadas. Então, eu acho que o Gabi ainda é o meu favorito pessoal. Mas esse Pecato também fica chiquérrimo. Eu, inclusive, usei ele no art de Dia dos Namorados, se não me engano. Temos mais um esmalte nesse tom de verdinho, né? Que eu já mostrei o grilo da sorte da Dagos pra vocês. Mas esse aqui da Verona se chama Justine. Eu tenho a impressão de que ele é levemente mais escuro, mas só é efeito de comparação pra quem tiver interesse. Eles dois são praticamente a mesma coisa. O da Dailos é levemente mais escuro, mas ambas as cores se parecem super e ambas são lindas também. E voltando um pouquinho aos glitters, aqui é nós temos um glitter que eu usei bastante. Esse aqui se chama Serena. Eu acho que ele parece bastante com o Star quando você aplica na unha. Ele tem um fundinho rosado, mas não se enganem, tá gente? Ele seca transparente e fica mesmo só os brilhinhos. Ele reflete bastante branco, dourado. Então eu acho ele extremamente parecido com o Star da Verona também. Aqui tem dois esmaltes em glitter, né? Glitter de acordo com a marca, né? Eu já classificaria esses esmaltes aqui mais como confete do que glitter. Esse aqui se chama Carol, né? Com K, Carol com K, álge. Ele tem tanto partículas que não brilham, né? Partículas coloridas, mas também tem partículas metálicas que refletem rosa e azul. Eu acho mara. Esse aqui se chama Laís. Eu entendo a marca classificaria como glitter, porque ele tem bem mais brilho, né? Usei ele na mesma nail art que eu usei o pecado, né? Do Dia dos Namorados. Fica muito bonito na unha mesmo. Gente, em nail art de Natal, isso aqui deve ficar mara, né? Só que a gente ainda tá em Julho, né, meninas? chique. Enfim, guardadinhos estão. Já temos da Ilus e Verona nessa primeira prateleira. Vamos pra Impala, que eu acho que na Impala tem muita coisa, gente. Enfim, né, gente? Eu nem gosto de Impala, tanto. De esmaltes da Impala, que eu tirei de dentro da gaveta. Acredito eu que todos os esmaltes da Impala que eu tenho estejam aqui em cima. E de imediato vocês já vão ver que pelo menos em 50% são só de fortalecedores. Vocês que me seguem aqui no canal sabem que eu sempre falo dessa base fortalecedora aqui da Impala, que é a melhor base fortalecedora que eu já usei, gente, é minha base fortalecedora favorita, eu acho que ela é um dos grandes produtos responsáveis por terem mantido as minhas unhas fortalecidas, né durante o processo de crescimento e um dos problemas, né, gente, de você guardar as coisas tudo em gaveta, é porque você vai abrindo as mesmas coisas várias vezes principalmente eu que gosto de comprar muita coisa repetida é o seguinte, tipo, tem um pela metade tem dois quase no finalzinho que eu já vou colocar aqui, mas eu simplesmente achei seis, gente, seis embalagens vazias desse fortalecedor fortalecedor da Impala, que já deveriam ter ido pro lixo e ficaram aqui na gaveta porque, tipo, eu nem sabia que tinha isso tudo aberto mas enfim, gente, seis embalagens vazias só pra vocês verem o tanto que eu gosto desse fortalecedor mesmo, então eu uso mesmo, já tem seis acabados aqui tem mais dois quase acabando, os próximos fortalecedores que eu tenho são os que parecem bastante com esse amarelinho, que são esses aqui laranjinhas, gente esses aqui são a base vitaminada tenho, na verdade, três unidades e não sei se existe alguma diferença na fórmula, eu sei que essa aqui é a mais antiga de todas, e ele é um pouco mais laranja do que os outros dois. Ele até lembra um pouco o amarelo, gente, que é o meu favorito, mas eles são diferentes, tá? Pra você saber qual é o certo na hora de comprar, qual é o certo não, né? Qual é o que eu recomendo. Você lê é base fortalecedora, que é o que eu sempre indico, os outros são base vitaminadas. Esses dois esmaltes aqui, eles são mais líquidozinhos do que os esmaltes normais, porque eles são um super brilho. Isso aqui você pode passar diretamente na sua unha, só pra ela ficar com aquele super brilho e ir tratando também. Mas, sinceramente, apesar de ser da linha de tratamento, de vez em quando eu gosto de passar isso aqui por por cima da minha esmaltação, porque de fato, fica um super brilho mesmo, eu acho mara. E esse aqui é um esmalte incolor que também faz parte da minha tratamento, só que ele não é super brilho, ele é na consistência de esmalte normal mesmo. Voltando para os esmaltes coloridos, mas nem para tanta cor assim, eu tenho esse esmalte branco aqui da Impala, que é um dos meus esmaltes brancos favoritos. Gosto muito desse branco aqui da Impala. O branco da Lodurana também, o bianco puríssimo da Risqué. Enfim, vai sair um vídeo aqui só sobre unhas brancas no canal, que é uma coisa que vocês têm dúvida. Então fica ligado aí que vai sair. Temos aqui eu acho que um dos esmaltes mais famosos da Impala, né? O Lua. O meu tá quase acabando, mas ele é um cintilantezinho branco que reflete um pouco para azulado. Esse esmalte aqui é muito famoso entre as manicures, porque evita a unha manchar e já funciona como uma base que vai ter mais payoff nos outros esmaltes que você vai passar depois, né? Aqui temos o gatinha da Impala, que é esse rosinha bem claro, né, gente? É tipo um rosa bebê. Antigamente eu gostava muito de usar esse gatinha, mas eu sinceramente esqueci que eu tinha esse esmalte, eu não lembrava dele. Aqui temos um brisas, né? Que como eu falei pra vocês, eu adoro esmalte rosa, uns rosas, assim, bem fortes. O cap, né? Tipo, o pincel aqui do meu tá até meio sujo, de tanto que eu uso esse esmalte, gente. Temos aqui um especial, né, que faz parte da linha Reconnects da Impala. Esse aqui se chama Print do Sol. Esse é um dos esmaltes amarelos mais pigmentados que eu já usei na minha vida. Existem também outras marcas, mas eu fiquei a dica pra vocês. Esse Print do Sol pigmenta, gente, um absurdo. Da mesma linha Reconnects esse aqui é o filtro de onça, que é um laranja muito lindo. Em absolutamente todas as fotos que eu tiro, esse esmalte sai vermelho. Ele não sai laranja de jeito nenhum, mas eu enxergo ele laranja, gente. Ele é um laranja bem escuro e bem saturado. E ele realmente puxa bastante pro vermelho Então acho que é por isso que muita gente enxerga ele vermelho Mas eu enxergo laranja, pra quem quiser saber né? Acho que eu já falei, o nome é filtro de onça Esse aqui, gente, eu amo Esse chama Interestelar, ele é da linha Impala Espaço, esse é o único dessa linha que eu tenho, gente e o legal é que ele tem um pincel flat, né, ele é mais achatado, esse aqui é da coleção deles com a Ju Paz, assim como o anterior é o único que eu tenho, né, dessa linha ele se chama Domina o Meu Coração ele é um dourado assim, bem bem dourado mesmo, sabe gente, nossa, que descrição podre, mas enfim, aquele dourado tradicional, sabe, que não puxa nem pro champanhe nem pro acobreado. ele é o um dourado dourado mesmo, esse aqui é mais um rosa, uau, zero surpresas, se chama Garota Pop. Ele parece um pouco com o brisas mas ele é um pouco mais claro, um pouco mais vibrante. Temos aqui o Coffee, né? Fazendo a usar uma minha bebida favorita, que é café. Ele tá sujo aqui na frente, gente, é áudio, mas ignorem. Ele é um marrom bem escuro, ele aparenta ser preto em algumas fotos e em alguns vídeos, mas ele é um marrom, inclusive é um marrom bem bonito, que eu não usei muito ainda, gente. Bom, eu não vou dizer pra vocês os nomes desses esmaltes aqui, porque na verdade essas cores aqui não são fabricadas pela própria Impala. Eu já publiquei aqui um vídeo no canal ensinando como fazer esmaltes, né, da cor que você quiser usando maquiagem, eu vou deixar aí nos carros pra vocês, e eu mesmo fiz esses esmaltes gente, mas eu gosto bastante deles e coincidentemente eu usei esmaltes da Impala né, pra poder fazer a misturinha, chegamos aqui em dois esmaltes né, da linha Neon Power um deles é o Não Sou Obrigada e o outro é o Pisa Menos, não sem a fórmula cremosa, eles pigmentam bastante gente, inclusive eu tô usando o Não Sou Obrigada, olha, nesses dedos aqui e o laranja também tô usando, temos aqui um verniz extra brilho da Impala, que é um dos melhores extra-brilhos que eu já testei, acho mara. Vamos passar para uma marca que eu só tenho dois esmaltes, gente. A Vult é uma marca de esmaltes muito famosa, mas por algum motivo eu só tenho dois esmaltes deles. Inclusive eu gosto bastante da fórmula desses esmaltes. Esse azul se chama Let Swim e o rosto se chama Pra Cima. Acho a fórmula super cremosa, é bem pigmentada. Outra marca que eu também tenho pouca quantidade é só esse aqui, que na verdade, gente, esse esmalte aqui nem era meu esmalte que era da minha irmã, e aí uma vez eu precisava de um esmalte preto metálico e eu não tinha em casa, né, pra eu gravar um vídeo, e quem me salvou foi ela e acabou que o esmalte ficou aqui até hoje, gente eu roubei seu esmalte, Adria, preciso te devolver inclusive, gente, minha irmã tem um canal quem quiser conferir Uau, né? Esse aqui é da Beauty Color. Ele se chama Onyx Negro. E, apesar de ser o único esmalte que eu tenho da Beauty Color, não sei se todos são assim, mas pelo menos essa cor aqui pigmenta muito. Bom, passando para a próxima marca, que no caso é Risqué, eu já vou começar no mesmo embalo do esmalte anterior, que também é da minha irmã, que ela também deixou aqui. Esse aqui se chama Antes Que Saturno Volte, da linha Astrologia em Cores, da Risqué. Esse esmalte aqui é maravilhoso. Aqui temos o Vanguarda, da Risqué, que é um vermelho muito. Muito vivo e muito lindo, gente. Eu comprei ele no ano passado, né? E, gente, o auge. Eu acho esse esmalte lindo até hoje. Temos aqui um dos meus esmaltes brancos favoritos, se não o favorito. Compete muito com o da Impala, que é o Bianco Puríssimo. Eu amo, amo, amo esse esmalte branco aqui. Muito fácil de aplicar, a textura é boa, não craquela. Gente, enfim, é o auge esse esmalte. Temos aqui uma base incolor. Gente, eu tenho muitas bases da Risquie. Muitos esmaltes incolores. Muitas bases, né? Inclusive, Inclusive, gente, achei três esmaltes da Risqué embalados, que eu vou já abrir, dois deles são iguais, que eu mostrei pra vocês, que é só um esmaltezinho em color mesmo, mais alto. já vou deixar aqui na coleção e aqui temos um óleo secante ao mesmo tempo que eu odeio usar óleo secante eu amo usar óleo secante também porque economiza tempo na nail art, né é só porque eu tenho gatilho mesmo de textura oleosa encostando em mim logo do ladinho a gente tem a base fortalecedora, a base fortalecedora da Risqué é a que eu tava falando pra vocês que deixa uma textura perfeita pra você poder começar a esmaltação, não sei qual é o segredo dessa base, gente, eu só sei que ela é muito muito boa para começar a esmaltação, a unha fica lisinha, perfeita, perfeita, perfeita provavelmente tem alguma propriedade niveladora dentro da fórmula dessa base apesar dela não prometer isso eu acho que nós vamos passar para a última marca de esmaltes ah não gente, cancela o rolê, tem um da Risqué aqui ainda, um da Risqué, né, entre aspas esse aqui foi outro esmalte que eu também fiz eu mesmo, né, mas eu usei um esmalte em couro da Risqué esse em específico eu não ensinei a fazer aqui no canal mas tem um vídeo explicando aí, gente, é o mesmo método pra todos eles. Se eu já tiver linkado anteriormente nos cards, também vai estar tá na descrição. É porque não tem como linkar o mesmo vídeo duas vezes durante o vídeo, né? Auge. Já tirei todos os esmaltes aqui. E, na verdade, eu achava que a gente já ia pra última marca. Mas antes disso, temos dois esmaltes da Colorama, né? Na verdade, eles dois eram top coats transparentes, assim como essa aqui do lado. Que servem como uma camada final pra você salar a sua base. Mas um deles eu transformei num esmalte metálico laranja. Que ficou muito lindo, ficou tipo, meio cobre meio laranja. Enfim, gente, observando esses esmaltes finais aqui, eu tô percebendo que eu compro muito esmalte transparente da Ludurana. Vou começar aqui com essa base casco de cavalo da Ludurana. Sinceramente, eu nunca usei essa base sozinha por muito tempo, né? Ela tá no final, ou seja, eu já usei bastante, mas eu nunca usei ela por um período de tempo suficiente pra testar só ela e dizer qual foi a minha opinião e tal, mas era uma boa base. Os que muito lindos em cima Tanto que essa aqui tá quase acabando, né? Mas não acabou ainda e vai pra prateleira Continuando nessa vibe, temos aqui uma de cravo Eu tinha duas basezinhas de cravo dessas E uma inteira acabou O engraçado é que eu odeio o cheiro de cravo em comida, né? Tem gente que coloca em doce, sei lá Eu não gosto, mas... No cheirinho do esmalte eu gostei. Confesso que usei mais a base de cravo do que a de casco de cavalo, né? Tanto que a de casco de cavalo ainda tá aqui no final e a de cravo, apesar dessa aqui dá cheio, já usei um frasco dela inteira. Temos aqui dois óleos secantes, que eu gosto dos óleos secantes da Ludurana. Posso estar enganado, mas eu sinto que eles secam o meu esmalte, né? Eles pelo menos curam o meu esmalte mais rápido do que os de outras marcas, né? Eu gosto bastante do da Risque, que eu também tenho aqui, como eu já mostrei pra vocês. Mas eu acho que o da Ludurana, ele age bem rápido, então eu uso mais ele. Tanto que tá bem sequinho Tenho aqui duas top coats chamada Toque Final da Ludurana Essas top coats, elas são azulzinhos de fábrica Mas não mancha de azul, né? Igual alguns top coats coloridos, né? Que a gente vê por aí Então, auge Esse toque final da Ludurana Super dá o acabamento da esmaltação e fica lindo Sem manchar ou mudar a cor de nada Mais uma base de fortalecimento Assim como a Casco de Cavalo Essa aqui, ela se chama Casco de Tartaruga Gente, eu já usei outra inteira dessa aqui, essa aqui a minha segunda já tá quase no final E eu gosto muito dessa casa de tartaruga Ela também tem um cheiro muito bom Gente, essas bases de cuidado com as unhas da Lodurana Eu acho elas cheirosas Mas eu acho mais do esses esmaltes cheirosos também Enfim, o Aqui temos quatro esmaltes em seguida Em frascos da Lodurana E fui eu mesmo que fiz Inclusive, gente, esse aqui eu ensinei a fazer lá no vídeo E ele é o meu esmalte feito favorito Ficou numa cor que é assim um absurdo de perfeição, gente Esse aqui da Lodurana Tá sem rótulo, mas eu lembro exatamente com a cor dele, essa cor se chama Xangai. eu acho muito linda na época que tava passando BBB, por algum motivo eu gostava bastante de usar esse esmalte, temos aqui dois tons de vermelho, que se chamam vermelho tango né, esse mais vivo aqui, que puxa mais um pouco pro tomate, e esse Red Expresso, que eu acho muito bonito, inclusive eu acho o Red Expresso um tom de vermelho bem chique, eu devia usar mais inclusive porque eu quase não usei esse esmalte, ele tá quase cheio. Gente, eu tenho esse esmalte aqui da Oladurana, que também tá sem rótulo, mas eu sei o nome, eu vou já contar pra vocês, que sinceramente ele é o esmalte mais feio que eu já comprei na minha vida. Ele faz parte de uma coleção chamada Nude e o nome dele é linda. Eu odiei esse esmalte. Você passa na sua mão parece que você pintou a sua unha de branco e você enfiou a mão na terra ou então em é alguma coisa que amarelou as suas unhas fica muito feio. Sinceramente tem tanto tempo que eu comprei ele e eu não uso porque eu nunca gostei dele que a forma dele já tá até se desfazendo eu acho que deve ter passado da validade eu vou jogar ele fora. Temos aqui um branco da da Lodurana, gente, esse branco da Lodurana é muito bom. Duas, no máximo três camadas, já fez com esmaltação branca perfeita. Gosto bastante do branco da Impala, do bianco puríssimo da Risqué e também do branco da Lodurana, né, gente. Mais uma vez que a gente não consegue ver no meio da bagunça, né, temos um extra brilho e uma base incolor. Se vocês prestarem atenção, o fundinho delas estão manchados, provavelmente porque eu usei por cima de alguma esmaltação que talvez eu não tenha esperado o tempo correto, né, pra secar. Mas enfim, vou me desfazer delas também. E por fim, temos dois que eu gosto bastante, sendo eles o Francesinha da L'Odorana que ele é bem pra esse objetivo, né, de fazer Francesinha ele é um branco meio transparente, eu acho muito bonito, então vamos pra prateleira e o último esmalte, né, desse tour, né, meninas, não sei nem quantos esmaltes que tem aqui que eu não fui contando, é esse glitter chamado Linda da odurana gente esse glitter aqui é Mara, ele é meio Scattered vocês vão ver, ó, que ele tá bem, bem usado mesmo, porque eu gosto bastante ele tem algumas partículas de brilho que refletem exclusivamente prata e dourado, né sem ser holográfico, então quando mistura fica com a coisa linda. Fora que também ele tem partículas de vários tamanhos. A maior parte delas são micropartículas, né, que são bem pequenininhas, mas pelo meio da fórmula tem uns confetezinhos que são maiores, que refletem holográfico e eu acho lindo. O que faz jus ao nome, né, já que o nome do esmalte é linda. <risos> Bom, quanto a esmalte, já acabou tudo que tinha aqui na gaveta, assim como vocês estão vendo, e essa gaveta vai continuar servindo pra unha, só que eu vou guardar alicate, lixo de unha, pincéis artísticos e também, né, gente, os meus materiais de tinta, tinta acrílica ou tinta PVA que eu uso bastante aqui no canal fazendo decoração de unhas, mas monta esmaltes pra encher uma boa parte das prateleiras, né faltou uma seção aqui e essa aqui de cima, né, joguei muito esmalte fora, que eu não sabia que eu tinha tudo isso aqui pra jogar fora, eu sabia que eu tinha uns esmalte pela metade, então uns esmalte secos mas eu não sabia que era tudo isso, gente, por isso que é importante a gente organizar a coleção da gente até porque jogando fora o que tá velha a gente pode comprar coisas novas, né né, e eu amo fazer compras de esmalte Então eu vou voltar a câmera Para o setup original Para poder me despedir de vocês Porque esse tour aqui acabou né gente <risos> Então é isso Finalmente né Trouxe aqui o tour pelos esmaltes Que vocês tanto queriam assistir E eu tanto queria gravar também gente Porque eu queria muito organizar essa gaveta aqui Descobri inclusive que tenho mais espaço ainda Para comprar esmaltes né meninas wow, Já farei compras em breve <risos> Porque eu sou dessas, né, gente? A gente se livra de umas coisas que eu joguei vários esmaltes fora, né? No meio do caminho. E já é vaga para os próximos. Então é isso. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Considere me seguir nas minhas redes sociais. Eu posto três vídeos por semana aqui no YouTube, mais nas minhas redes sociais. Eu tô online o tempo inteiro. Eu tô no Instagram, Twitter e TikTok, todos em arroba Vai lá conferir que tem vários conteúdos. Não se esqueça de compartilhar o vídeo e o canal com os seus amigos. Mais uma vez, muito obrigada pelos 80 mil inscritos. Eu não imaginava que a gente fosse chegar antes do vídeo anterior, né? Eu sei que ia ser nesse. Mas tô super grata, tô super feliz. Muito obrigada mesmo. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou a Gabriel Jordan. Muito, muito, muito obrigada por assistir. E esse foi o vídeo de hoje. See you. <música>